Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um erro que ele é bem-vindo, Paulo, é um erro desejável. Então se você acompanhou o vídeo da semana passada, onde a gente mostrou os diferentes tipos de erros que nós temos no Excel, eu mencionei que tinha um erro desejável e hoje eu vou explicar pra você o porquê, que é o erro hashtag ND, que é o hashtag não disponível, beleza? o jogo da velha que queira. Então é isso, moçada. Se você ficou curioso, não deixe de ficar aí pós o intervalo, que nós estamos aqui hoje na terceira gravação, esse sábado. Meu copo de chope só diminui à medida que eu vai, beleza? Toca a vinheta. Pois bem, pessoal. Como a gente mencionou de forma breve agora na abertura e falou mais um detalhe na semana passada, ah, maravilha, né? Nós temos diferentes tipos de erros no Excel e um deles que eu brinquei, é um erro desejável, porque ele é útil para principalmente uma visualização de dados que a gente vai ter, que é o erro hashtag ND, jogo na velha ND, que é o não disponível. Para você que está aqui agora e não assistiu o vídeo da semana passada, o que, que é o erro ND? É o erro que você, Paulo, procura algo e quando você não encontra algo, o que, que acontece? ele não está disponível, ou seja, não achei, não está lá naquela sua base. A padronização dele é hashtag ND não disponível tá bom então como eu disse ele é um erro relativamente útil por quê pochete imagine que eu tenho aqui uma base de dados extremamente simples e aqui ó janeiro até dezembro isso aí sei lá o que que é pode ser venda pode ser chuva sei lá o que que vai acontecer você escolhe o exemplo da sua do seu contexto que pode acontecer isso e eu tenho diferentes valores aqui tá vendo só que o que que acontece paulo de abril a julho eu não tive nada não vendeu não aconteceu nada então eu não tive operação por quê sei lá eu porque choveu porque estava em quarentena ninguém saiu de casa e não teve consumo. Escolhe um motivo aí pra você achar uma, uma justificativa aí para não ter registros de valores. Só que aí vem um ponto importante, Paulo. Você concorda comigo que não ter registros de valores é diferente de zero? Você botou o seu vendedor na rua, ele não vendeu nada, ele não vendeu zero. Agora, você não tinha vendedor, você concorda que não é que você não vendeu, você não tinha quem vendeu, Eu não tinha nada disponível. Então, não ter registros é diferente de zero. Isso é um aspecto importante. Agora, Agora vamos imaginar que isso aí faz parte de um determinado conjunto de dados e ali você tem, né, na primeira, na coluna AB, você tem os lançamentos. E aí você está em outro pedaço da planilha, você está em outra aba que você vai fazer um PROC V em que os valores, eu não vou explicar o PROC v aqui, tem vídeo no canal, tem vídeo no YouTube e tem vídeo em tudo quanto é lugar, texto, que PROC V é mais antigo que Paulo Pochetti, que está aqui ao meu lado. O PROC v, ele vai fazer o quê? Ele vai lá numa base, Paulo, e vai buscar os valores para você. Só que quando ele vai buscar os valores para você, você concorda que ele realmente está trazendo os valores daquela base de dados? Concorda comigo ou não? Está trazendo 562, 591, 350. O que, que acontece? Presta atenção. O que que acontece nos meses de abril a julho, Paulo? Ele tá trazendo os valores? Mas tá trazendo, não tá? Lembra da nossa bate-papo que nós fizemos aqui agora? Que não ter é diferente de zero? O PROC V, ele tá trazendo os valores para você, só que ele tá trazendo os valores e colocando como zero. Qual que é a... Eish! É ...disso, meu querido seguidor, telespectador, cara que não assiste, tá aí por aí porque me encontrou no anúncio. Enfim. Beleza. Trouxe os valores pra mim. E aqui do lado, olha que bacana, ele está representando... Uma, um gráfico representando esses valores. Por esses valores, Paulo, o que, que você interpreta para mim? Você tava num patamar de vendas ali em janeiro entre 500 e 600, aí março, caiu um bocadinho, o que que acontece a partir de abril? Fala assim, puta, tá uma <risos> b... velho. Você não vendeu nada, você vendeu zero de abril a julho e julho voltou. Então isso é extremamente importante. Por quê? Tá falando, tá jogando o um negócio como zero ali no seu gráfico. Por que que eu tô falando isso? Eu vou montar um negocinho agora que você vai ver a diferença. Pensa, Paulo o erro nd ele é desejável porque você pode eventualmente tratar algum valor que deu como zero colocar não disponível para quê para que quando você montar o seu gráfico ele não jogue todos os valores como zero se você sabe que na sua base quando der zero você não tem ele vai interromper a série de dados como a minha explicação deve ter ficado uma bosta eu vou fazer o exercício da prática aqui agora então, para que isso ocorra, Paulo, eu vou colocar aqui, antes do PROC V, um tratamento por C, tá? Eu não vou ficar explicando a função C aqui. Se você quiser saber o conceito dela, peço gentilmente que você clique em algum card que os caras vão pôr aqui ou então faça uma pesquisa paralela aí para você ver como é que ela funciona. Mas ela, eu vou fazer, então, para fazer o tratamento de quando der zero. O que, que eu vou fazer, ó, Paulo? Antes do PROC V, eu vou abrir um C e vou falar assim, ó. Se o PROC V em que eu fiz a busca naquela matriz for igual a zero... O que, que vai acontecer? Eu não quero que seja igual a zero. Eu quero que ele fique não disponível. Então, ponto e vírgula, tem até uma função, lá, não disp. Você quer que isso aí seja não disponível, ou seja, retorna o valor de erro não disponível. Isso, né? se você pensar pela lógica, por que, que a Microsoft coloca uma fórmula que uma fórmula é um erro? Justamente para que você possa utilizar isso, certo? Erro são alertas que o software te dá, que você está fazendo alguma cagada. Então, no nosso caso aqui, você tem até uma função não disponível. Então, para que, que você usa isso? Ó? Não disponível não precisa nem colocar argumento, é abrir e fechar, ou seja, se o PROC V que a gente fez der zero, então não disponível se não, você vai colocar o PROC V, como eu estou vagabundo hoje eu vou simplesmente copiar a fórmula aqui e vou jogar ela, sai daí, aqui para frente, e vou fechar o parênteses beleza? Então o que, que eu tô fazendo? Peguei aquele PROC V, se o PROC V der zero então você vai fazer não disponível, se não é o PROC V mesmo, dei um ENTER Paulo, olha lá o 562 continua o 562 só que se eu arrastar isso, agora presta atenção no que vai acontecer, Pochete, olha que eu arrastar isso, este gráfico está em cima desta base de dados, o que vai acontecer com o zero? Vai virar ND, não vai? Então olha lá que bacana. Tá vendo que ele interrompe a série e volta com a série somente a gosto? Você concorda que você traz outra interpretação visual para o seu usuário? Então, assim, é extremamente importante isso. Claro, se você quiser passar uma informação de qualidade aí pro pessoal e não levá-lo a interpretações aí, às vezes, é, conduzidas. Então é por isso, pessoal, que é extremamente importante, por isso que eu gosto bastante do erro ND, porque quando ele aparece, o gráfico deixa de apresentá-lo dentro da a mostra. Então, isso é um ponto importante e botão, Mas né? Você fez o erro semana passada, isso aí vai ficar feio na minha base de dados. Vai, é por isso que nesse caso aqui, você vai mostrar o gráfico e não vai mostrar a tabela. Se você precisar mostrar a tabela, você vai tratar a sua base de dados com o se erro colocando lá entre aspas nada. Isso é um ponto extremamente importante, pessoal. Diferenciem na sua planilha, nem que você tenha que duplicar as bases de dados. diferencia aquela tabela que você quer mostrar daquela tabela que ela vai servir como base para elaboração de um gráfico, tá bom? Então assim é uma dica relativamente simples, mas extremamente importante quando a gente trabalha aí na, na, na, na exemplificação de gráficos. Então olha que legal, pochete! Se eu chegar em abril e lançar o valor aqui, sei lá, de 200, olha o que vai acontecer ali no meu gráfico. A perninha. Então, à medida que você vai colocando, senão ele interrompe. E só assim, eu vou selecionar a minha base de dados aqui, selecionar dados. Se a gente entrar aqui nessa selecionar fonte de dados, tem um negócio aqui que a negada não clica. O que que é? Células ocultas e vazias. Que é justamente a configuração desse negócio. Se você clicar aqui no células ocultas e vazias, olha que legal, né? O que que tá ticado ali pochete? Mostrar células vazias como lacunas. Então, olha ali, você pode escolher o que você vai fazer e mostrar ND como uma célula vazia. Então é por isso que isso tem. Se você eventualmente tirar aqui, ele vai de novo derrubar os pontos. E olha que legal, pochete. Eventualmente, você pode até escolher o que vai acontecer com o seu gráfico. Você tá vendo aqui que tem lacuna, zero e conectar pontos com linha? Se eu trocar aqui, ó, conectar pontos com linha, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o último ponto que você tem em registro, eu acho eu, né? Porque daí agora não tá mais vazia, mas tá com o ND. Ele vai, pum, bater para lá. Na verdade vai funcionar, porque se o ND é uma célula vazia, a célula vazia vai ter que ir automaticamente ser conectado com pontos. Então, se eu clicar no OK aqui, vamos ver o que acontece? Entendeu, pochete? Então, com isso, você pode montar o gráfico da maneira que lhe convém, tá bom? Não enche o nosso saco, porque a planilha é sua, o gráfico é seu, e aí a vida é sua, você faz o que bem lhe entender. Tá bom, meus queridos? Então o vídeo de hoje foi isso, né? Como o erro ND acaba sendo útil para as nossas planilhas, principalmente para a visualização dos dados. Como o Pochete bem me lembrou aqui, se você gostou do conteúdo, fique à vontade para deixar o seu joia ou o seu desjóia. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a próxima semana. Tchau!